Vai mergulhar para outras paragens? Espere para evitar problemas devidos às diferenças de pressão. Guarda a prática de mergulho para 24 horas depois do voar de avião.